E aí, Másteres queridos, hoje eu vou começar com uma super pergunta e mega importante. No que, que você acredita? Família, dinheiro, felicidade, honestidade, paz. Se você souber responder essa pergunta, você já sabe quais são os seus valores. E se você ainda não sabe, eu vou te contar um segredo. É através deles dos valores que as pessoas conseguem ter uma boa base para nunca cair por exemplo quando você se encontra sob pressão os seus valores que vão te ajudar a insistir nunca desistir e no final ganhar é importante você saber tanto os seus valores profissionais quanto os seus pessoais e você ter certeza que os dois se encaixam. Valores são qualidades, características e ações determinantes para nós. São os valores que determinam como os funcionários se comportam e interagem. E vou te explicar, é como aquela história quando a gente está prestes a namorar alguém. Observe como o modo que seu parceiro trata a mãe e você verá exatamente o tipo de namorado que ele será. Os valores estão refletindo exatamente nisso. E agora eu quero que você faça uma analogia. Pensa que a sua mãe é empresa, você é o futuro namorado. E as pessoas que trabalham com você são a sua possível namorada isso só é engraçado né mas veja a forma como você trata a sua empresa né vai refletir diretamente e drasticamente nas suas relações de trabalho e nas relações com os seus clientes assim como ninguém gosta de namorar uma pessoa que maltrata a própria mãe nenhum cliente vai querer fechar uma obra com alguém que não tem o menor respeito com a sua empresa outra coisa você concorda comigo que criar um projeto em conjunto, é muito mais divertido, fácil e rápido do que quando você tem que fazer tudo sozinho? é preciso ter jogo de cintura para saber compartilhar quando colocamos o, a, as nossas mãos e os nossos cérebros para trabalhar em conjunto com outras pessoas e com o mesmo objetivo é fácil alcançar mais do que se espera vocês conseguem crescer e evoluir muito mais juntos e eu digo até de brincadeira que a gente pode até acreditar em milagre quando você junta várias mãos e várias mentes em um único projeto com um único objetivo quantos projetos, grupos, comunidades deram super certo, simplesmente porque todos estavam ali, acreditando e trabalhando juntos por um único e mesmo propósito. Você já viu isso muitas e muitas vezes, eu tenho certeza. Nossa, você acha que o panteão romano foi projetado por apenas uma pessoa? Aquela estrutura daquele tamanho? Lógico que não. É, meu amigo, desde que o mundo é mundo, as coisas só dão certo quando trabalhamos em equipe. Mas vamos lá, vamos voltar aos assuntos de valores pessoais, profissionais, valores da empresa que é isso que a gente está debatendo aqui. Em qualquer negócio há dois tipos de valores, aqueles que a organização diz ter e aqueles que a organização realmente segue. O correto né, é a empresa seguir os mesmos valores que diz, mas infelizmente nem sempre na prática isso acontece. Qual é a consequência? Isso faz com que os funcionários se tornem né? pessoas caras de paus, falsa, até fofoqueira. Agora eu vou te dar um exemplo pra você ter, ter uma ideia. Imagina que um chefe executivo, né, e esse chefe ele trabalha no hospital, tá? O valor lá do chefe do hospital é respeitar os funcionários, é respeito. Ele tá lá chefiando. Mas enquanto ele está chofiando ele tolera que cirurgiões dêem em cima, de dia, enfermeiras e até demite pessoas sem ter um mínimo de tato emocional com elas. Não precisa nem parar para perceber que ele não está sustentando, que ele afirma seu valor dele e o valor que ele diz ter para o negócio dele. Por isso, para te ajudar a descobrir quais são os seus valores, eu vou te dar uma colinha aqui embaixo. Mas eu quero que você olhe, que valores Existem muitos, mas você tem que ver quais são os seus principais, tá? Então, aqui você vai visualizar os principais valores e esboçar quais são os mais importantes para você e para sua empresa. Dá uma olhadinha neles e me espera no próximo vídeo, sem esquecer de deixar aqui embaixo para mim, falando quais são os seus principais valores.